Ela encaminhar, a Polícia Civil, a competência dela é só encaminhar. Ela entregou o celular? Na PGR, na verdade. Na PGR. Encaminha a PGR e a PGR encaminha. Depois vai ser encaminhada. ao Supremo dado ao Alguma sinalização da PGR? Ainda não, ainda não. Alguma sinalização deles? Mas... Da PGR alguma sinalização deles? Vai uma... ser encaminhada uma série de documentação para a PGR para depois a gente verificar da possibilidade da PGR tomar as devidas providências. Você pode falar o nome do seu produto? Sou disse Carlos Carlinhos. Tá, muito obrigado. obrigado. Tá bom, eu já está aí. Ô Patrícia, por favor, aqui ó. Tudo bem? Mais um pouquinho. Muito Sim. obrigado por falar com a gente. Obrigada e... por terem vindo. Imagina. Então, conta, como, é que, como é que tem sido esses dias? O que você fez nesses últimos dois dias, de ontem para hoje? Tem sido dias muito difíceis, muito cansativos, mas o que eu coloquei para muita gente, que eu continuo dizendo, é que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita. Eu volto a dizer que eu não fui a primeira mulher, mas eu fui a única que denunciei até agora e eu espero muito ser a última. Esse tipo de caso acontece bastante, ainda mais com a pessoa que eu estou denunciando. Mas como eu te disse, ninguém ainda teve coragem de denunciar. É, algumas pessoas eu tenho que agradecer muito porque foram pessoas que, mesmo antes sem ter assim muita certeza do caso, me ajudaram bastante. Em primeira mão as matérias começaram a sair na coluna esplanada, no site Wall e assim, meu eterno agradecimento, porque quando eu estava em São Paulo que assim, eu estava precisando de ajuda para poder sair do hotel eu fui salva, as pessoas conseguiram chegar até mim através dessa publicação da coluna esplanada no site da UOL, feita pelo Leandro Mazini então assim, meu eterno agradecimento a ele por ajudar e assim, eu vou à frente, não é um caso fácil, não estou brigando com qualquer pessoa, eu estou brigando com um homem que é dono de igrejas, que é deputado, que tem foro privilegiado, que tem dinheiro, que tem muito mais pessoas e fiéis né, de igreja ao lado dele. Mas eu acho que quando a gente está com a verdade, a justiça tem que prevalecer. Você pode contar para a gente o que, que aconteceu? É... A senadora Vanessa Guinetini foi a que entrou com o pedido de segurança. Eles vão estar apurando o caso. Todo o caso não está passando pela, é, pela polícia, vai ser melhor apurada. E foram a, a bancada da mulher, foi totalmente assim, a favor. Vão estar me ajudando, principalmente na apuração do caso. Uma coisa que eu queria deixar aqui registrado é que não deixem que as provas sumam. Porque nós já sabemos que os advogados do Feliciano estão tentando apagar as provas e os vídeos dos locais onde a gente colocou que poderia provar que é o prédio funcional onde aconteceu. Então, assim, por favor, como imprensa, me ajude também, não deixe que essas coisas morram. Ele chegou a te é o que aconteceu? Você pode contar é. o que aconteceu. O que foi relatado no BO, eu não posso dar muitos detalhes, porque tem segredo de justiça. Mas o que eu posso dizer para vocês aqui é no BO foi relatado tentativa de estupro, é, cárcere privado e também... Abuso. Então é abuso, cárcere privado e tentativa de estupro. Desculpa, a gente está muito Vocês são corporal também. Alguém te ofereceu dinheiro para você ficar Sim, quieto? ofereceram dinheiro para eu ficar Quem? quieta. Quem? O Bauer Quem? ofereceu dinheiro para eu ficar quieta e também o pastor Everaldo. Bom, Deixo aqui quanto? claro, eu não tenho certeza da quantia. O pastor Everaldo, quando eu fui para dentro do PSC, ele já estava sabendo do assunto e eu não sei estimar a quantia, estava dentro de um saco. É O Bauer nunca colocou uma quantia exata. Ele sempre perguntou quanto você quer. Então, assim, eu deixo aqui claro que o PSC esteve ciente do assunto desde o início. Quando é o início? Que dia aconteceu o fato? Foi 15 o caso de junho foi ou 24 de junho? 15 de junho? 15 de junho. No mesmo dia eu procurei o PSC esperando que eles me dessem ajuda e eles não me deram. Uma coisa que eu deixo claro é que eu não teria o porquê ah, sim, sim. fazer uma denúncia tão grave contra uma pessoa que até então era do meu partido. E assim, e agora o partido diz que eu sequer fui filiada. Eu tenho provas, eu tenho fotos do dia que eu fui ah, filiada ao lado do pastor Everaldo. Aqui. Então assim... Uh -huh. Qual é a ajuda que você pediu para o PSC quando você diz que se não te dá pra ver? Que ajuda você Porque de... assim, desde o início eu sabia que eu não estava brigando com qualquer pessoa. Então o que, que eu pensei? Eu indo para dentro do PSC por o seu partido que defende tanto que o criminoso seja punido, eu achei que o próprio PSC fosse me ajudar. Eu achei que o próximo para o PSC eu fosse tomar as, as medidas cabíveis junto comigo, só que não foi bem assim que aconteceu, né, mãe. Quando que você muda? Porque de 15 de julho até tá, hoje passaram uns dois, um mês e meio, dois meses. Quanto é que você resolve? Não, não vou mais procurar o partido, vou procurar a polícia. Na verdade, eu não procurei a polícia. Em nenhum momento eu procurei a polícia. É, os fatos foram acontecendo, igual está relatado na Bo, então, e na verdade um jornal, dois jornalistas da foram, jornal, foram jornalistas, foi um jornalista da Veja e o um outro jornalista do Estadão, que compareceram ao hotel que eu estava hospedada no San Rafael. Eles acharam a situação muito estranha, foi quando eu consegui pedir ajuda e sair do hotel. E eles me levaram direto para a delegacia. E você foi, você foi a São Paulo para esse hotel forçado? Como foi, qual foi o objetivo dessa ida para São Paulo? Inicialmente, eu fui para, Desculpa. Desculpa. É, eu fui para São Paulo por outra questão. Que é um caso que está sendo apurado porque a gente não sabe o envolvimento das outras pessoas no caso. Então, assim, é um caso que eu não posso dar detalhes porque eu não tenho certeza. É um caso que eles ainda estão investigando. Mas, inicialmente, é, pelo menos pelo que me passaram, eu fui para São Paulo por outras questões para fazer a entrevista de emprego. O que, que você achou dessa versão do próprio Feliciano de que seria uma falsa comunicação de crime? Eu Ou acho absurdo, resposta. né? Primeiro porque, assim, eu não entendo... Falsa porque Se a verdade está aí, eu tenho provas. Eu tenho o áudio do dia que eu conversei com o assessor dele. Depois ele foi dizer que não sabia da minha conversa com o assessor. Então, assim, se ele não sabia, aconselho a procurar uma assessoria melhor. Porque se a assessoria está procurando as pessoas em nome dele, sem ele saber, tem coisa estranha. Porque do dia eu tenho o áudio, eu tenho o vídeo do dia onde eu encontrei ele, o Bauer, o assessor. Tem a placa do carro que ele foi. Porque como é um caso grave, assim, desde o início, já começou com ameaças, logicamente eu recolhi todas essas provas, porque qual foi meu pensamento? Se acontecer algo mais grave, as provas estavam aí. Como era seu relacionamento com o Feliciano? Até então, meu relacionamento com o Feliciano era muito bom, muito respeitoso. Nunca tinha tido, assim, nada demais Eu conheci o Feliciano aqui na Câmara, através do PSC, em audiências que nós defendíamos... A mesma causa ideológica e até então sempre muito tranquila. Em que contexto que você gravou aqueles dois Sim, vídeos, é, supostamente se retratando em relação às acusações que você fez Isso. contra o Feliciano? Aquele aqueles dois vídeos foram gravados à base de ameaça, tanto é que o primeiro vídeo que saiu mostra que eu estou nitidamente e aparentemente muito abalada, e foi um vídeo que deu muito errado, né? porque as pessoas começaram a suspeitar mais ainda. E aí foi quando eu peguei, eles tipo, viram que deram errado e o Barry falou Não, vamos gravar um segundo vídeo, você se arruma você tem que parecer que está melhor para as pessoas pararem de suspeitar. Eles te deram Sim. dinheiro para gravar aquele vídeo? Não, 20 mil não, reais? Não, eles não deram dinheiro. Pareceu o quê? Ofereceu. O que, é que ele falou? Faça toda... o vídeo que eu vou... Não, não era assim, faça o vídeo que eu vou te dar dinheiro, não era assim. Ou que eu vou te proteger, o que Não, que ele, ele falava assim, ó, faz o vídeo porque senão você vai morrer, a gente sabe onde é que você mora, a gente sabe da sua família. Mas toda hora ele falava assim, quanto que você quer para você esquecer esse assunto, para esse assunto morrer? A polícia disse que tem imagens do hotel mostrando você cumprimentando ele no, no voo de entrada do sim, hotel tem, e que isso, claro, para a polícia não indicaria um sequência Quais Exatamente é, Uma coisa que ficou muito estranha no hotel porque assim, até então não tinha começado as ameaças, até então eu cumprimentei tranquilamente, da realmente da forma que está no vídeo, mas existe uma coisa que ficou muito estranha e é um fato assim que não tem como dizer que não aconteceu o gerente do, do próprio hotel me procurou em um dado momento e ele falou, está acontecendo alguma coisa estranha, porque nós estamos recebendo ligações, perguntando se você está aqui no hotel, perguntando se está tudo bem, e a gente está suspeitando de alguma coisa. E foi quando o, o próprio gerente do hotel eu neguei, eu falei, não, está tudo ok, e o próprio gerente do hotel falou, olha, a gente tem que garantir a segurança dos nossos, dos nossos hóspedes, e a gente acredita que tem uma coisa estranha. E nesse mesmo momento ele vai conversar com o Paulo. Como é que você saiu de lá? Do hotel. Eu saí por conta desses jornalistas que marcaram comigo foi assim, eles tentaram primeiro marcar por mensagem mas não era eu que estava respondendo as mensagens Então era o Bauer, era o Bauer. e esse jornalista... Tomou seu telefone? ele baixou o meu whatsapp no whatsapp web do computador dele e aí, até então, esse jornalista pegou, conversou comigo e falou assim, pelo telefone, por ligação, e falou assim, amanhã eu vou no hotel 9 horas eu falei, tudo bem e aí foi quando ele chegou que eu pedi ajuda para ele, eu falei, olha, eu preciso de ajuda para poder sair do hotel e foi ele quem me levou à delegacia. O Matinho na porta. porta. O, o Bauer, nesse momento, até o jornalista, esse jornalista chegou a gravar esse áudio, hum. o Bauer me ligando e falou assim: onde é que você está? Estou chegando tem, tem no hotel em cinco minutos. Mas, assim, toda hora ele estava na porta do hotel para ver com quem estava saindo, com, o que estava que que que acontecendo. Mas ele te deixava sozinho. só que poder, e, ele, você pode Esse um dia lá, minha mãe então. já estava no hotel. Minha mãe não suspeitou e chegou a São Paulo, Vou já estava no aqui. hotel. E aí foi quando ele não passou a noite no hotel. Não sei se ele dormiu todos os dias no hotel, porque até então eu estava dentro do quarto. E aí, esse dia minha mãe estava dentro do hotel, e aí ele ligou logo cedo, ele não parava de ligar. E logo cedo ele ligou, e esse jornalista gravou essa ligação ele falando, eu já tô chegando no hotel, eu já tô chegando no hotel, não sai daí. Que Nossa, dia que você tava tá arma. Tá... Isso são relatos que eu não posso dar por conta do segredo de justiça, do boletim de ocorrência. Você pode dar mais detalhes do tipo que você deu para entrevista pra Veja São Paulo? A Veja, no caso, não foi uma entrevista que eu liguei pra Veja ou a Veja me ligou e eu tá filmado, dei uma, no caso, né? uma... Uma exclusiva para eles. É porque o um jornalista me ajudou a sair do hotel. Então ele tava comigo dentro do, da delegacia e como ele estava ali, como ele me ajudou a sair, ele falou, posso gravar um vídeo aqui agora de você falando? Eu falei, com certeza, porque foi ele quem me ajudou a sair do hotel. Tudo bem, então o que aconteceu, com base no que você já falou para a Veja, portanto já é público, você pode contar? O que aconteceu, com base no que está na entrevista da Veja, ou seja, já é público, você pode contar? Então, o que aconteceu, o que foi relatado na entrevista da Veja, a gente gravou de dentro da própria delegacia, na sala do delegado. O que está ali é o que prevalece. São realmente os, os fatos que aconteceram. Infelizmente, eu não posso dar mais detalhes por conta do boletim de ocorrência que está correndo em segredo de justiça. O você não pode você... repeti-los aqui, é isso? Oi? Você não pode repeti-los aqui. Não, eu já repito, já está lá, né? Então, assim, é tudo da, realmente da forma que foi. Até então, o Era boletim não a gente estava não pronto. não usar, né? Um outro, o boletim de ocorrência não estava pronto naquele momento. E a partir do momento que o boletim de ocorrência foi feito. E aí eles me pediram para eu não dar mais detalhes por conta do Seguia de Justiça e por conta do tratado parlamentar. Que dia parlamentar. foi essa reunião no hotel? Que dia que você estava no hotel? Eu cheguei em São Paulo no sábado e voltei em Brasília no outro sábado. Foi uma semana que eu em São Paulo. Sábado você ser se é esse ou outro? Ah, isso. Aí foi São Paulo para um dia de que tem um. Algum a ver com o próprio Paulo e com algum de Exatamente. Esses são fatos que eu não sei dar detalhes e de que estão sendo investigados pela polícia. É Mas... isso? uma oferta de emprego para você se silenciar? É isso que a gente não, chega? eu não sei, sim, porque na verdade eu não cheguei sequer a fazer entrevista de emprego. Que o Emerson, que saiu comigo de São Paulo, havia me falado. Então, eu, eu sequer cheguei a fazer essa entrevista de emprego. <risos> o Emerson fala tá, né, que você recebeu, acho que é Aí está. Eu não recebi, isso é a coisa que eu falo aqui para vocês. Eu não recebi nada, absolutamente nada. Até então começou aparecendo nessa história, falando que queria ajudar porque ele relata que já teve um problema gravíssimo com o Feliciano, onde envolve uma mulher que o Feliciano teria tido um caso com essa mulher e ela também começou a receber ameaças de morte e o Emerson relata que hoje essa mulher nem vive mais no Brasil e que ele ficou com um filho que até hoje ele nem sabe, porque ele não fez exame de DNA, se é do Feliciano ou se é dele. Então, assim, são coisas que eu não sei dar muito detalhe porque a, a polícia em si vai apurar, porque até então eu não, sabe, eu não tenho certeza da ligação dessas pessoas com Bauri e com Feliciano. Patrícia, uma... vamos, vamos, você pode por favor então narrar um pouco de maneira mais linear para gente, porque alguns fatos estão um pouco confusos. Pela ordem, aconteceu o episódio no dia 15 de junho. Essas coisas. A entrevista que eu dei para Veja relatando as coisas mais é, com mais assim com mais detalhes, é porque o boletim de ocorrência não estava pronto, estava dentro da delegacia sendo escutada. A partir daquele momento que o boletim de ocorrência ficou pronto, foi uma coisa que tanto o delegado me pediu, quanto a equipe de advogados, é que não desse mais detalhes, e não relatasse mais datas, etc., por conta do segredo de justiça. Porque, assim, uma coisa que eu falar, é outra coisa que o Feliciano pode usar contra, ir lá e apagar provas. Porque hoje o maior problema que a gente tem é, será que o Feliciano vai dar conta de apagar essas provas? Então, assim, por isso que eu deixo aqui muito claro. Por favor, não deixem o caso esfriar. Porque nós já temos informações que hoje o advogado do Feliciano foi no prédio tentando pegar essas gravações. Ah, mas então, tudo bem, mas então vamos. Você pode narrar os fatos que você está dizendo que, pela hora, aconteceu o episódio na julho? É isso que eu acabei de falar aqui, entendeu? Eu mas narrei. É eu você mesmo já está narrando, A gente não é. precisa que você coloque um pouco mais Pois é, mas para eu da, dar datas, assim, igual eu passei, eu, eu cheguei na delegacia por volta, eu acho que de, não sei, acho que entre 10 e 11 e meia da manhã da delegacia era mais ou menos umas 4 horas da manhã do outro dia, então ali que eu realmente precisava fazer aquele BO detalhado, aquele boletim de ocorrência com fatos, nós pegamos o calendário, fomos fazendo, fomos pegando mensagens e olhando tudo isso na frente do delegado e colocando as datas ali e a partir desse dia foi acordado que eu não posso dar mais detalhes sobre o caso. Seu namorado num shopping, alguém até perguntar. A, a foto foi publicada antes da BO. E aí você falou assim: Ah, não tem estava no não shopping? Não era eu respondendo. As duas fotos que tem com o meu namorado que foram postadas foram postadas pelo Bauer, porque até então ele estava com as minhas senhas. Então, ele tinha sua senha do Facebook, sua Instagram. Ele tinha Facebook, ele tinha. Senha, do Facebook, WhatsApp. Ele t... senha do WhatsApp, não, ele tinha baixado o WhatsApp Web no computador dele. Aí ele tinha o WhatsApp Web, ele tinha a senha do Facebook e a senha do Instagram. E por que você passou tá isso? Porque foi a base de ameaça, senhora. Ele estava armado. É uma coisa que eu já deixei claro. Tudo que eu fiz foi a base de ameaça. Não era qualquer ameaça. Era ameaça de uma pessoa que tem uma arma. Porque até então o Bauer é aposentado da polícia. Ele anda armado. E o que mudou quando o jornalista te procurou para você ter coragem de ir até a polícia? A minha mãe esse dia já tinha... Ela, minha mãe estava suspeitando das coisas, principalmente depois que ela viu o vídeo. E ela foi para o hotel. Ela falou, estou indo para São Paulo. Busquei minha mãe com o Emerson é, no aeroporto. E aí... Quando a minha mãe me pressionou, e falou, o que está acontecendo? Vamos sair daqui agora, vamos voltar para Brasília agora. E aí eu falei, mãe, olha, eu não posso sair daqui. Eu comecei a chorar. Eu falei, mãe, eu não posso sair daqui, porque se eu sair, vão me matar. Patrícia, antes de você gravar o vídeo, você conversou com o Feliciano no telefone? Eu cheguei a conversar com o Feliciano. O Feliciano ligou para o Bauer. E aí, não mais, eles conversaram. E o Bauer falou assim, conversa aqui com o Feliciano como, quando eu conversei com o Feliciano o Feliciano me falou com as seguintes tarde, palavras ele falou, Nossa. querida, me, me ajuda aí que eu, que eu, tenho eu tenho filhas eu tenho filhas e minhas filhas estão vendo Entendeu? isso minhas filhas estão tristes Entendeu? com Entendeu? isso Entendeu? e Entendeu? eu respondi para ele, tudo que eu posso fazer eu já estou fazendo Entendeu? e desliguei o telefone em nenhum momento o mesmo me pediu desculpa em nenhum momento, momento? ele não, Feliciano nunca chegou a me ameaçar quem me ameaçou realmente foi o Bauer. Você voltou a falar com ele desde que tudo aconteceu? Não, nunca mais a gente teve contato. Você está preocupada com as provas? Você disse aqui que não deixa as provas serem apagadas. Sim, sim, sim. Vocês entregaram os telefones para a perícia, para polícia? Então, a gente entregou tudo que a gente tinha, que foi entregado na delegacia, que foram áudios, conversas, é, fotos do dia, da conversa com o Bauer e tudo mais. E as provas que a gente está comendo que a Pag, que são as provas que eu mais votei, assim, contundente. É a gravação do, do prédio do Feliciano, no dia. Mas entre os documentos está o seu telefone tá ser Feliciano. Não, meu telefone não foi entregue. Tá com você. Então, o delegado pediu? com o seu telefone, porque o WhatsApp Web só abre com o telefone. Não, ele foi o seguinte, ele estava sempre no hotel. Quando caía a conexão, ele sempre me chamava, porque ele estava no hotel, ele sempre me chamava e colocava novamente. Mas ele sempre estava perto de mim. Então, assim, por exemplo, algumas mensagens... Que respondidas a jornalistas, não foram respondidas por mim. Então, assim, por exemplo, algumas amigas minhas que ele respondeu por conta da forma da mensagem. Então, assim, é isso, o caso vai ser melhor apurado. Eu espero que realmente a justiça seja feita, que a verdade seja esclarecida, que a verdade apareça. E, assim, uma coisa que eu vou deixar aqui, como para finalizar mesmo, é que infelizmente eu não posso dar mais detalhes por conta do segredo de justiça e que todas as mulheres, porque eu sei que eu não sou a única, eu tenho certeza que eu não sou a única, mas que todas as mulheres que tiveram problema não só com o Feliciano, mas com qualquer outro pastor ou parlamentar, não se calem, não se calem. Porque... Você conhece alguma delas? Olha, eu, essas meninas eu não vou poder envolver, mas eu já escutei várias coisas aqui na câmara e uma delas me afirmou diretamente que havia tido problemas com ele. Quantas ele abusou? Ah, cima? mas aí já é com ele, né? não é comigo. Eu não sei te falar quantas ele abusou. Mas pelo Nunca menos, Ah, não, não, Senhor, isso eu não sei. A vida dele cabe a ele responder. Eu sei o que eu posso responder por mim mesmo. Eu estou respondendo isso. Mas você sabia de tudo isso antes de ir até o apartamento funcional dele? Antes disso era tudo boato tudo boato, tanto é que no apartamento antes dele me agredir, que ele me agrediu por isso foi quando eu comecei a confrontá-lo e fala assim Feliciano, então é verdade então é verdade que você deu é em cima das meninas então é verdade que essas coisas realmente acontecem e foi quando ele ficou nervoso e veio para cima de mim então assim, realmente deixo aqui meu apelo, não deixa que as provas Estimo por volta de uma hora E quando você voltou viu? pra cá, pra Câmara Não foi direto dentro Estado? Não, no mesmo dia eu voltei aqui pra Câmara e fui procurar ajuda no PSC Porque eu já sabia com quem eu ia mexer Foi o mesmo partido você que... Não foi a polícia, certo? Não, eu achei que o PSC iria, tipo, pelo menos assim, me caminhar com alguém Ajudar de alguma forma. Patrícia, é que é aquele diálogo do Verão. De lá? Como é que você conseguiu sair do apartamento? Se ele estava ameaçando você? Então isso é uma coisa que está na B.O. Está na B.O. Uma senhora escutou os gritos e achou estranho o barulho. Ela começou a tocar a campainha. E aí o, o Feliciano teve que atender porque ela tocou bastante a campainha. E nesse momento, quando ele abriu a porta para tocar, para ver quem era na, na porta, foi quando eu peguei as minhas coisas e saí. Na mesma hora. Essa, então, não, eu saí um... pela mesma pauta. Essa mulher eu não conheço, vão atrasá-la pela salvação. Então. Ela com certeza viu, eu saindo. Ela, com certeza, viu eu saindo. aquele então, diálogo sim, com o pastor Everaldo e também com o Gilberto Nascimento, você confirma que você sim. teve numa reunião tive com o pastor reunião, Everaldo e eles se ofereceram ajuda e te deram dinheiro? Eu tive. Não, o pastor... Foram coisas diferentes. Uhum. Eu encontrei o pastor Everaldo no mesmo dia, que foi quando ele me ofereceu dinheiro e estava sozinho, uhum. na sala de reuniões do PSC. Depois o Baur veio começar comigo, que foi quando eu gravei o áudio. E logo depois, eu a única coisa que eu sempre coloquei para o Baur, eu falei, Baur, eu quero uma reunião com a liderança do PSC, porque isso não é qualquer assunto. Eu quero que o PSC me ajude a levar isso para frente. Eu quero que vocês me ajudem, que vocês mesmos tomem um ato contra o próprio parlamentar do partido de vocês que aí foi quando a gente fez uma reunião, na reunião estava o pastor Everaldo, a Denise, que trabalha no PSC, o Gilberto Nascimento e mais dois parlamentares. E estavam também dois amigos meus, que foram comigo já me ajudando na causa. E foi quando eles falaram assim, olha, a gente não pode fazer nada por você realmente, não vai... A gente não vai fazer nada. Uma última dúvida. Se o Bauer estava te mantendo no cárcere, como é que ele te deixou ir até o aeroporto com outra pessoa buscar a tua mãe? E eu fui com jornalista? Aí é que tá... a gente está procurando as coisas. Porque eu fui no aeroporto buscar a minha mãe com o Emerson. O Emerson foi comigo buscar a minha mãe. E aí a minha mãe foi para o mesmo hotel que eu, a gente dormiu no mesmo quarto. E aí foi quando o jornalista falou, olha, amanhã eu vou estar em um no hotel tal horas. E aí quando ele chegou... O Bauer já tava ligando, falando, olha, eu tô chegando aí, porque você vai conversar com ele, eu tô chegando aí. E ele gravou essa ligação, o próprio jornalista gravou, uhum. falando que ele tava chegando no hotel. E aí, antes dele chegar no hotel, eu peguei e falei, olha, a gente precisa de ajuda, precisa sair daqui agora. E foi quando ele retirou a gente do hotel, antes do Bauer chegar. Uhum. E aí, fica por isso, uhum. a gente uhum. já tá uhum. com a O é seu amigo. Eu conheci, eu conheci o Emerson através de um outro rapaz que se chama Marcelo, mas eles não são meus amigos. Eles, eles apareceram nisso contando outra história. Falando que o Emerson trabalhava trabalhava para o ministro Marco Pereira e que era diretor da Record de Campinas. O Marcelo até então ele ele é produtor de ele é produtor de eventos gospel, esse tipo de coisa. Então Emerson, Emerson, Biazon, é isso? Emerson Biazon, que falou que era o o assessor do ministro Marco Pereira que a gente nem sabe ao certo se é parece que ele não é e nunca foi assessor dele Suspeita são coisas que, que ele foi a gente está suspeitando uma, que foi uma isso que eles foram enviados pela polícia mas a coisa que a polícia vai investigar ele que postou o primeiro vídeo o primeiro vídeo postado inclusive saiu da página dele do Facebook dele esse mesmo Gente, tá. então é isso, a gente super cansada Obrigada. Obrigada, Obrigada, Patrícia gente, muito muito muito. Muito. Obrigada, Patrícia Meu sobrenome, As, os horários das mensagens não batem Tem Começou a desmentir o, o site, né? Mas foi é o único site que se pronunciou de uma forma assim Eu não sei se eles têm alguma coisa com o Feliciano, né? Mas aí eles vão me responder judicialmente mesmo Qual é o nome do site? É Notícias Gosta, Gente, por favor, né? Eu não sei como é... Eu... Eu quero deixar uma coisa aqui muito frisada, que eu até esqueci de falar, é que assim, eu sempre me posicionei politicamente como uma pessoa de direita, como uma pessoa, é, como uma mulher de direita. Eu sempre tive esse posicionamento político, até mesmo por isso eu fiquei conhecida na internet, etc. Mas hoje, hoje, o meu posicionamento é diferente. Porque do mesmo jeito que a direita diz que a esquerda tem os seus bandidos de estimação, hoje eu posso dizer que a direita também tem os seus bandidos de estimação, porque todo mundo da direita, todo mundo do PSC, se virou contra mim quando eu denunciei o próprio criminoso da direita. Então, assim, eu vou deixar aqui claro que eu ainda continuo com os meus pensamentos conservadores. Isso assim, sempre vou continuar, sou contra aborto, sou contra diversas coisas do tipo, mas hoje quem está fazendo barulho na internet, na mídia, para o caso não morrer, é o grupo feminista.